você já ouviu falar de magia onírica ou magia dos sonhos você sabia que através dos sonhos é possível acessar reinos espirituais você sabia que é possível através da magia onírica prever acontecimentos e adivinhar o futuro no vídeo de hoje eu vou falar sobre o poder da magia onírica e a arte de trabalhar com sonhos e contar para você o que normalmente as pessoas não falam por aí por isso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 Que depois de muitos anos de amizade e milhões de séries e filmes assistidas, juntas e compartilhadas, a gente chegou à conclusão de que vale a pena mostrar um pouco da magia que existe nas telinhas é, e em todo o universo geek por aí, numa visão mágica de verdade. Por isso, o vídeo de hoje vai ser o primeiro de muitos, se tudo der certo, aonde eu vou mostrar para vocês o que tem de magia e espiritualidade por trás de todo o universo fantástico que a gente encontra nos filmes e nas séries por aí. Hoje a gente vai falar de toda a magia por detrás de Sandman, a nova série da Netflix que veio inspirada em uma linha de quadrinhos maravilhosa. Você já ouviu falar de magia onírica ou magia dos sonhos? E você sabia que é possível, através delas, extrair conhecimento né, de seres espirituais, né, quebrar paradigmas pessoais e até mesmo invadir os sonhos de outras pessoas? Então, embora né, pareça muita doideira, a magia anírica é sim um viés de prática mágica e ritualística e que é muito bem apresentada né, dentro do universo de Sandman. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar um pouco né, de Sandman e fazer aí recortes interessantes a respeito de magia anírica e magia dos sonhos através dele. Então, se você quer aprender mais e saber aí o que tem por detrás da magia dos sonhos, assiste esse vídeo até o final. Mas antes de continuar, já deu para perceber que aqui no canal você encontra conteúdo de primeira, que te ensina né, tudo aquilo que você sempre quis saber e que não te contam por aí a respeito de magia e espiritualidade. Então, para você não perder nada do que eu trago por aqui, se inscreve aqui embaixo no canal e deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. A mais nova série que estreou na Netflix recentemente, Sandman, na verdade não tem nada de nova, né? Ela já é multipremiada e começou nos quadrinhos, onde a sua primeira publicação foi em 29 de novembro de 1988. Ela foi escrita por Neil Richard MacDonald Gaiman, ou como é popularmente conhecido, Neil Gaiman. E ele é famoso, né, por seus contos, romances, roteiros e até mesmo por dirigir aí filmes e se você não tinha ouvido falar dele com toda a certeza do mundo você deve ter visto alguma das obras que tem relação com ele como por exemplo American God deuses americanos né Stardust o Mistério da Estrela e até mesmo Coraline fora outros muitos por aí as HQs de Sandman foram publicadas né pela Vertigo, que é um selo da DC Comics essa divisão de selos de lançamento ela acontece para diferenciar o conteúdo base dos quadrinhos né, que são lançados pela DC e que detém aí a maior parte dos direitos de personagens famosos como Batman, Superman, Mulher Maravilha e outros, e acaba por nortear o conteúdo mais popular da DC. A Vertigo ela já aborda aí temas que são mais adultos, né, como violência, depressão, exposição sexual, uso de drogas e outros tipos de controvérsias que acontecem na realidade. Sandman é o próprio sonho e ele também pode ser conhecido como Morfeus, Oneiros, Moldador Keiku e muitos outros nomes. Ele é a própria representação mitológica de tudo que se tem relação com o sonho né, em diversas culturas vivas ou já esquecidas. Por isso, ele é o governante do sonhar, né, a própria terra dos sonhos, o um inconsciente coletivo onírico ao qual todas as coisas e pessoas que têm uma consciência estão conectadas. O Sandman ele é um perpétuo, ou como escrito nos quadrinhos, faz parte do The Endless, que são manifestações antropomórficas né, de aspectos comuns de tudo que existe na nossa realidade né, no mundo dos vivos, como por exemplo, destino, morte, destruição, desejo, desespero, delírio e ele o próprio sonho. Os sete perpétuos na Trama né, eles não são considerados deuses, mas criaturas que existem desde o início de tudo e são responsáveis por manter aí uma ordem na realidade né seja ela humana ou de outras existências, aí, certo? Então eles são muito importantes para a manutenção do equilíbrio de todos os planos de existência do universo, seja ele físico ou, enfim, além da nossa compreensão. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram arroba Cedric Nightingale No Instagram eu posto conteúdos diferentes é, todos os dias que complementam aí o que você está aprendendo aqui no canal, são completamente diferentes mas complementam tudo o que você está aprendendo aqui. Então me segue lá no Instagram@ Cedric Nightingale e me manda um Direct para a gente conversar. Existe muita magia em torno da série que já está na Netflix, e a gente pode explorar, né? Assim como existe muita magia nas HQs, né? Que deram origem para a série. Mas, para que a gente possa falar das questões mágicas, a gente precisa analisar um pouco da adaptação e das adaptações que foram feitas, né? Para que a série pudesse acontecer e acompanhar a nossa realidade de hoje em dia, né? Afinal de contas, a magia ela também é cultural, ela se move, ela dança, ela caminha entre as camadas de evolução da nossa sociedade. A série, ela respeita completamente a trama base dos quadrinhos, o que é muito importante. E as adaptações que foram feitas, elas foram feitas de modo muito preciso para deixar muito mais próximo da realidade que a gente vive hoje, né? E a apresentação e introdução dos personagens de Sandman para toda a audiência diversa se torna muito mais confortável. Existem preocupações né, em diversos é, em diversos momentos de apresentar perfis raciais né, dentro dessa adaptação, onde a própria morte é matriz negra. A gente também vai contar com diversidade é, da sigla LGBTQIAP tornando né, as relações dos personagens pontuais, relevantes, onde os personagens que fazem parte da sigla eles não são escondidos, eles são muito mostrados, sem nenhum tipo de vergonha ou constrangimento nessas relações ao longo da série toda. Existem várias coisas relacionadas à magia que a gente pode abordar na série, desde os objetos de poder usados pelo próprio Sandman, que são imbuídos da energia dele, né? amuletos de proteção que aparecem, invocação de seres e inteligências de outros planos, banimento e exorcismo de criaturas né? e todo um trabalho mágico onírico pesado. E é aí que a gente vai se focar. A magia onírica ou magia dos sonhos é uma maneira muito poderosa de romper com a consciência os pensamentos lineares né e com tudo aquilo que é dado pra gente é, como regra de etiqueta da nossa sociedade maneiras de conduta a ideia de trabalho mágico com sonhos ela não é nova e a gente pode encontrar em diversos lugares e culturas Os xamãs por exemplo entendem o sonho como uma viagem do nosso espírito para além da matéria e é um instrumento de comunicação com as divindades onde a alma atravessa né, o corpo, é, em busca de experiências infinitas de possibilidade no cosmos afora. No espiritismo, sonhos sonhos podem ser reflexos, lembranças e até mesmo encontros espirituais feitos através das viagens astrais, onde o espírito se desprende do corpo físico em sonho e trabalha, né? porque para eles o nosso espírito está vivo, mesmo que o nosso corpo esteja ali relaxado. Para os egípcios era possível que os deuses intervissem em ações cotidianas e até mesmo trouxessem profecias através dos sonhos. E entre as feiticeiras e bruxas mais antigas era comum se falar das pomadas de voo ou voo da bruxa ou unguento um de bruxa, que era nome dado, né? um nome dado a receitas que tinham base alucinógena. Né? E essa forma alucinógena de trabalho mágico levava essas bruxas para estados alterados de consciência, aonde elas conseguiam se conectar com o Reinos espirituais e forças, né? E consciências divinas trazendo aí para a realidade delas. É, mudanças e modificações poderosas. No sonhar, ou seja, no reino dos sonhos, a linha do tempo ela é completamente abolida. Não existe distinção de regra, de tempo, de espaço. Né? Todas as condutas habituais da realidade se confundem com os nossos desejos, com os nossos sonhos e vontades mais sórdidas e sombrias. Né? Nesse reino a gente pode vivenciar coisas que nunca aconteceriam na realidade, assim como relembrar coisas que já se passaram ou criar é, outra as coisas que nunca vão acontecer. Os sonhos, eles são um ponto de partida eficaz para a gente ingressar em mundos interiores e quem sabe até pôr pontos finais, né, em questões que estão atrapalhando é, o nosso movimento e quem nós somos, crenças limitantes, paradigmas e através disso entrar em contato com forças, criaturas e seres de outros reinos paralelos. O que é popularmente conhecido como magia dos sonhos ou magia onírica, né, são aquelas análises e tentativas de compreensão na busca de um significado, um simbolismo para os sonhos, né? E eu venho de uma época onde a gente encontrava a revistinha de significado e simbolismo de sonho em qualquer banca de jornal pela cidade, né? Sem contar que não é incomum para mim, por exemplo, colegas e pessoas mais próximas chegarem pessoalmente para falar comigo ou até nas minhas redes sociais, pessoas mandando textos com sonhos gigantescos na tentativa de que eu interprete esses sonhos e encontre algum significado, né? Essa ideia de interpretação fria de sonho, ela é vista até mesmo na Bíblia, né? Na passagem das sete vacas gordas e das sete vacas magras, no livro de Gênesis 41, onde José ele vai interpretar os sonhos do faraó. Sem contar que a gente tem também, né? É, para os mais antigos, a correlação dos sonhos com os animais e o famoso jogo do bicho. Mas a magia dos sonhos ela é muito mais ampla e profunda do que a mera interpretação de símbolos pessoais e o que eles se interferem ou não na realidade das pessoas que sonharam com isso. E é exatamente isso que a gente vai encontrar dentro da série, e que é, magicamente falando, é, o que torna ela tão rica e bem pensada, né, como o universo onírico, o reino dos sonhos de Sandman, é colocado, como ele atua na realidade das pessoas e a sua delicada parede né, entre o real e o imaginário é sustentada nesse viés de entremundos. Né? E assim como ela é pensada e, e toda essa transitoriedade né, entre os personagens e esses reinos paralelos é colocado no sonhar e, e a magia por detrás dos sonhos e do universo onírico. Uma das coisas que é importante de se falar, né, quando a gente vai tratar de trabalho mágico com sonhos, é a ideia de um inconsciente que é coletivo. Primeiro, né, o inconsciente ele é um local profundo de nós mesmos, onde a gente consegue observar de maneira intuitiva, natural e até mesmo holística o que está dentro da gente, nos nossos arredores. né? E dentro dele a gente vai vivenciar os nossos medos, limitações, desejos, mágoas, prazeres. É a nossa caixinha escura de Pandora, íntima e pessoal. E o que é abordado também de uma forma muito fácil de compreender em alguns episódios, onde é, os sonhos dos indivíduos, de cada um dos personagens que são retratados nesse universo de Sandman, e suas realidades possíveis e impossíveis de consciência são é, abordadas nos sonhos né os seus desejos mais íntimos e pessoais já o inconsciente coletivo ele é praticamente um mar né que se conecta com todas as coisas que é um espaço inóspito mas que pode sim ser explorado e dá acesso para a gente a todas as outras consciências deste de outros planos espirituais através de uma ideia de coletividade uma conexão própria né? feita pelo reino do sonhado, o próprio Sandman. Né? O inconsciente coletivo é uma porta que está fechada, mas pode ser aberta e trabalhada com carinho. E através dela, se você tiver coragem, você pode se aventurar nos reinos e explorar aí, é, universos inconscientes muito poderosos. É essa né, a ideia de um mar gigante e inóspito, né, onde todas as mentes, de todos os sonhos e seres né, de planos, sejam desse, da nossa realidade ou de outros, estão conectados, onde o próprio sentiment precisa adentrar. É o mar do inconsciente coletivo... É, que rompe aí divisas entre realidade e não-realidade, e que a gente pode acessar outras pessoas e outras dimensões através dele. Se é como me serviu bem Ela é apenas Existe uma ideia, né, dentro do trabalho de magia nírica, né, que é a invasão dos sonhos, onde é possível atravessar o acesso inconsciente, através desse mar de, de inconsciente coletivo, e entrar dentro da realidade pessoal de outra pessoa, né, realidade íntima, e isso acontece com a personagem Rose Walker, onde ela atravessa é, os sonhos dos amigos dela, e ela entra e ela visualiza o que está acontecendo no íntimo e no profundo dessas pessoas, através dessa invasão é, pela pela ideia do inconsciente coletivo e eu vou fazer um convite agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios né, incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai te dar aí destaque nas lives, principalmente de tarô, onde a sua pergunta ela vai aparecer para mim em negrito, né, e eu vou conseguir te responder na frente de todo mundo. Você pode também fazer parte do grupo secreto Revoada Roussinol, lá a gente fala sobre magia, realiza juntos todo mês um ritual muito incrível ou então você pode fazer parte do círculo Rochinol que é um espaço de desenvolvimento mágico onde você vai ser guiado por mim, né? tendo conteúdo aí do canal como base e recebendo também material de estudo exclusivo. É muito fácil você se tornar membro, é só você clicar no botão seja membro aqui embaixo do lado do botão inscreva-se do canal. E, se você não estiver achando, é só você clicar na descrição do vídeo, vai ter um link escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe a melhor categoria aí que faz parte para você e vem fazer parte da nossa revolada A série né, também começa a fazer ligação com outras realidades através da ideia de que os sonhos permeiam a tudo e todos os planos que tenham seres, criaturas, que tenham consciência ou inteligência o que também dentro de um viés de magia onírica é sim uma realidade as práticas de magia dos sonhos elas tentam mostrar que esse inconsciente coletivo que é tudo interliga é capaz de conectar a gente com outros planos e seres de existência é, e isso também a Rose consegue fazer através desse acesso anírico que ela tem. Ela chega até Sandman no reino dos sonhos, né? Porque através dessa imensidão coletiva ela encontra as portas necessárias para se conectar com outros planos. E isso dentro de Magia Onírica acontece quando a gente se conecta com deuses, seres, criaturas, mentores. desculpe Através da magianírica, a gente também pode acessar mentores espirituais, como eu tinha dito para vocês, e trazer para a nossa realidade conhecimentos que a gente pode estar tá buscando é, diretamente da fonte, né? destas figuras né? que também representam algo impossível ou superior. E a gente vai ver isso na série também, por exemplo, através da biblioteca do sonhar, onde dentro dessa biblioteca existem livros de sabedoria de tudo que já viveu, de tudo que está nos sonhos e de tudo que existe. Outra coisa bastante legal, também dentro da série, que traz uma ideia de interligação da realidade espiritual por meio de todas as criaturas que tenham consciência e sejam capazes de sonhar, é o fato de, em um momento ali, contra Lucifer Sandman dizer que o inferno ele não teria poder nenhum se as almas dos que estão aprisionados ali não pudessem sonhar com o céu. diga Lucifer Morningstar, que poder o inferno teria se os aqui emprisionados não pudessem sonhar do céu? Afinal de contas, se um reino que é baseado em tortura, dor, sofrimento, né, não tem é, as pessoas que estão aprisionadas ali não tem a capacidade de sonhar com alguma coisa melhor, logo, toda essa tortura, dor e sofrimento perde sentido, porque é ali, através dos sonhos pessoais e individuais de um universo melhor, que uh, a dor e sofrimento se instala e ganha poder. Através da magia onírica ou magia dos sonhos, teoricamente, a gente é capaz né, de uma visão mais simples e pessoal, acessar o nosso próprio inconsciente, é, para vivemos algo novamente, expressar os nossos desejos mais profundos, ou então romper com questões que são limitantes e impedem a gente de verdade de fazer com que a nossa vida caminhe e as coisas aconteçam. E para além disso, né, o trabalho mágico com sonhos pode levar a gente a navegar pelos mares do inconsciente coletivo, seja para acessar a realidade de outras pessoas numa invasão de sonhos e desejos, ou até mesmo encontrar com seres, mentores, criaturas espirituais para o nosso benefício, aprendizado e desenvolvimento. A magia onírica ela pode nos trazer a abertura de portas né, de um inconsciente espiritual extrasensível capaz de proporcionar um bom trabalho né, com adivinhação, premonição, evidência como um todo. Né? Sendment. É, é realmente uma história de fantasia muito rica em misticismo, magia e possibilidades incríveis para compreender e abrir aí um diálogo né, sobre os reinos e espaços espirituais. Eu espero de verdade ter trazido para você... É, um pouco mais de conhecimento, e se vocês gostaram, deixem aí os seus comentários com temas de outras séries e filmes que vocês gostariam de compreender magia por detrás dela, né? Entender se realmente existe mesmo algum diálogo mágico palpável. E eu quero dedicar esse vídeo de hoje para alguns amigos. É, que eu sinto saudade, como por exemplo a Lari Mendes, que graças a ela, né, minha querida amiga da careta do Panda, eu conheci Sandman, e ela é apaixonada por esse quadrinho e agora pela série, a gente estava dialogando sobre isso, então esse vídeo é pra você. E eu também quero agradecer ao Dragone e ao meu amigo Demetrio, do arroba que me ajudaram a desenvolver e pensar um pouquinho mais nesse roteiro que vocês assistiram o vídeo agora, certo? Qualquer dúvida que tenha ficado aí, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo amor e carinho do mundo, certo? Um beijo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por todo o amor e carinho que vocês me dão e até o próximo. Que o sol possa iluminar o seu caminho e tchau!